Contou que sua irmã está possuída por alguma coisa, pois tem se comportado de forma estranha, se movendo de forma que desafia as leis da física. <risos> Um Aí oh, é está ela, sem tomar banho há três semanas e com a mesma roupa. Ela não mostra o rosto e não fala com ninguém. <cười> eu já que lá A todo momento ela quer a atenção e não gosta de dividir sua irmã com ninguém. Câmeras de monitoramento foram fixadas pela casa e eles foram dormir. Mas a irmã nunca dorme. Capitou andando que nem uma aranha sob a parede. Para onde ela foi? Lá está ela no quarto de pailin? Oi, Cun ok Agora, as duas estão agindo estranhamente Kou lei, wa kou madu, Ok, ok, okay. Todos foram expulsos da casa. Este caso foi registrado na Austrália. Uma família estava em paz dormindo em sua residência quando o rabo de uma cobra apareceu no teto do quarto. Imediatamente, eles chamaram os bombeiros. Eles só não esperavam por isso. Olha só o tamanho da anaconda. A cobra possui todos os metros possíveis de comprimento e parece que são duas. Os répteis poderiam tê-los devorados com facilidade, caso não tivessem chamados profissionais. <risos> Essa sim é uma experiência pela qual ninguém deseja passar. Seres espirituais estão por toda parte, por isso não há um lugar pré-determinado para eles aparecerem. Eles podem se manifestar no seu quarto, na cozinha, no banheiro, com você dentro do boxe, nas ruas e até mesmo dentro do seu carro. Imagine só você sozinho dirigindo em uma estrada a 120 km por hora, quando de repente um espírito se manifesta no banco do carona e você vê tudo através do retrovisor. Bom, foi mais ou menos o que aconteceu nesta feita. Imagens registradas no Japão. Nas margens da pista, uma mulher de branco o observando passar. Sim, aquilo que estava lá fora agora está muito perto logo ali atrás no banco do carona, olhando bem de perto através do retrovisor. assustadoras registradas por câmeras de segurança do quarto de uma criança. Uma criança despertou de madrugada com um barulho muito forte e logo correu para o quarto dos pais. se levantou, um espectro fantasmagórico passou na frente da câmera. Uma silhueta branca translúcida que pode indicar a presença de um fantasma no local. O que você acha? Seria de fato um fantasma? Opine nos comentários. Olhe bem para esta menina. Você consegue ver algo de errado nela? Muitos não sabem, mas ela guarda um segredo bem no fundo de seus olhos. Esta família precisa urgentemente de ajuda espiritual. A casa desta senhora, que é uma mãe solteira, tem sido assombrada recorrentemente por fantasmas. Todos os dias ela tem postado vídeos de suas experiências. Recente, vemos o um momento exato em que um ser de capa preta aparece no pé no canto do sofá. Assim que ela ligou a luz o mal foi embora, mas eles sempre retornam e essa família não consegue ter uma única noite de paz.